Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais o um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 14 de março de 2023, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Hoje a gente vai entrevistar a Ness, que transformou uma brincadeira na sua principal profissão hoje, inclusive trabalhando na estreia, ela, ela estreou já no Major de Counter Strike. Vou, vou falar um pouquinho da Vanessa Passico, que a Ness, ela tem... Ela está ela, ela nas redes sociais como apresentadora, narradora, comentarista de esportes de Counter-Strike, Global Offensive, Valorant e Free Fire. É estudante de comunicação e marketing, mas a formação dela é anterior, inclusive, aos games, gente. Ela é formada em engenharia química, com pós-ingestão de projetos, nasceu no Rio de Janeiro e almeja se estabilizar no, no cenário competitivo de jogos de tiro em primeira pessoa, seja narrando ou apresentando. E, e com streams de suas apresentações descontraídas. Em 2021, ela fez uma, a, grande, a estreia no Major do CS, depois de ter firmado uma parceria com a Red Button, visando crescer profissionalmente nas redes sociais. Ela quer melhorar a qualidade dos seus conteúdos, e eu tenho o prazer de entrevistá-la hoje conosco aqui, nessa série de entrevistas de esportes que a gente tem feito aqui no canal. Tudo bem, Ness? Seja bem-vinda aqui ao News Games. Tudo bom? Como é que você está? Tô bem, e aí, como é que você tá? Como é que tá todo mundo que tá acompanhando? Um grande prazer estar aqui, espero que a gente consiga bater um papo bem legal hoje. Eu que agradeço a sua presença, todo mundo vai poder acompanhar, sim. E uma coisa que eu queria que você explicasse, como é que foi um pouco, isso é uma curiosidade que eu tenho, é muito legal quando a gente vê isso no cenário de esportes, ter uma formação de engenharia química, <risos> gestão de projetos, e agora você tá indo para comunicação, você tira conhecimentos... É, dessas outras áreas que não são diretamente ligadas com games Olha você super sincera pode falar que não, não tem problema não muito não muito porque a parte de gestão de projetos realmente me ajudou bastante no que eu faço porque em vários momentos eu tive que, que trabalhar com com gerenciamento de conteúdo isso tudo a gente realmente aproveita muito a engenharia química por outro lado eu acho que eu tive muito mais enriquecimento em termos de, de crescimento pessoal em termos de, de adquirir novas competências e novas skills, do que de fato usar a engenharia. Hoje em dia, eu não uso a engenharia na minha vida. Você sente de uma certa forma que. Qual que é a sensação um pouco? Você perdeu tempo ou você adquiriu conhecimentos para você nessa transição? Não, de eu, foi, foi um conhecimento que eu precisava ter. Eu, eu acredito que se eu não tivesse feito a, a engenharia, existe uma, existiria uma possibilidade muito grande de eu chegar nessa altura da minha vida e pensar: nossa, mas e se eu tivesse feito? E se eu uhum. buscar fazer agora um Tipo, curso você tentou, de aí é, é, faz exato, a correção agora de hora. Agora eu sei. Eu tenho certeza agora que minha praia uhum. não é engenharia e que realmente em termos profissionais acabou não me agregando como como eu gostaria, né? Uhum. E essa mudança de carreira se deu de uma maneira mais acentuada em 2019, né? Você começou a fazer streams na Twitch. É, eh, como é que foram um pouco esses primeiros passos assim? Conta pra gente. Era difícil fazer stream? com menos audiência do que você tem hoje como é que foi um pouco fazer pelo computador você teve ajuda teve amigos que te auxiliaram a entrar nesse cenário como é que foi um pouco isso eu tive tive muita ajuda eu tive realmente gente me pegando pela mão me mostrando lá o meu primeiro contato com o OBS falando olha só você vai apertar aqui ó que você tem que colocar aqui que eu não faz ideia não faz ideia eu não era uma uma pessoa ligada em computador eu não era nenhuma pessoa ligada em games veio uhum. de repente na minha vida assim caiu Counter Strike no meu colo eu me apaixonei e resolvi começar a streamar em 2019 quando eu tive meu primeiro computador real assim que dava para fazer uma, uma Live ou jogar um, um jogo antes disso eu tinha notebook nada que carregava jogo não então foi uhum. assim um susto gigante se eu não tivesse tido essa ajuda no comecinho não sei podia ter sido tudo muito diferente sabe Hum. Tive vários amigos que me ajudaram muito e... Mas eu sempre tive muito incentivo Desses meus amigos pra, tipo, eu... Sempre que eu fazia live, o pessoal tava lá é, Colaborava Chegava no chat falava Oi, Nessie, tudo bem? Você não está sozinha Estou aqui com você Então eu tive muito, muito esse apoio eu Nunca me senti muito sozinha nessa estrada, não Quem mais te apoiava nesse cenário? Logo no começo E quem te apoia ainda hoje? Eu tenho muita gente hoje em dia que me apoia dentro uhum. da minha família é, a minha irmã sempre me apoiou muito me ajudou demais uhum. e um amigo meu muito muito querido também que é o Guilherme ele desde o comecinho desde ele me ajudou inclusive a comprar meu primeiro computador porque eu não tinha limite no cartão de crédito então ele passou no cartão de crédito uhum. dele daí eu fui pagando em parcelas ao longo de muitos e muitos meses para conseguir inclusive é, todo esse lance de Live ele que me ajudou a fazer me prestou webcam foi, assim, um salvador para todo esse, hum. esse caminho. Mas é, hoje em dia eu tenho muito apoio de vários amigos meus, muito apoio do meu namorado, Henrique. Ai, que bom. E também da, da minha irmã e do meu cunhado. Henrique, inclusive, que está no chat. Será que é ele? É ele mesmo. Ele mesmo. <risos> é Por que jogos de tiro, né? Se considerando principalmente que isso é um dado... Do mercado mesmo. São jogos normalmente voltados mais para público masculino. Eu imagino que também que as pessoas que assistem as suas transmissões também são homens. É... Você, você sentia mais familiaridade com isso? Você já tinha jogado esses jogos antes de ligar a Twitch e começar a, a transmitir? Então, eu... Na verdade, o CS meio que foi a minha única opção, assim, quando eu comecei. Porque hum. eu... Quando eu tinha... Os... 11 anos, a gente tava naquela época de Lan House, assim. Os amigos uhum. me, me levaram na Lan House para jogar, eu não tinha menor ideia do que eu tava fazendo. para mim, jogar CS era ficar escondida do lado da Caixa d'Água na, na, na, no CS Rio. E pra mim era aquilo. Uhum. Então eu fui uma, duas, três vezes com eles na Lan House e esqueci do jogo completamente. Até que eu lembrei muito tempo depois que existia, porque uma amiga me lembrou. Comecei a assistir, que eu nem sabia que existia cenário competitivo. E aí, por causa do CS, é que eu quis realmente comprar um computador. Então, quando eu fui streamar, eu já tinha o intuito de streamar CS. Tinha que ser CS. Ah, mas você quer jogar? Não, não quero jogar outra coisa, quero jogar CS. Eu fui completamente, assim, é, mono-jogo, mono sabe? Hoje em uh -huh. dia é que eu abro um pouco a, a, as portas para outros games, trabalho, inclusive, com outros jogos. Mas quando eu comecei, só tinha um jogo na minha vida. E era o hum. CS. Que interessante. É... 2019, é, a Twitch estava começando a bombar como plataforma para transmissão de games, a, a galera fazia subs, bombavam os canais lá, o pessoal conseguia tirar seu dinheiro antes que a Amazon fizesse a revisão. <risos> e aí, ferrou para todo mundo. É, mas aí veio a pandemia, e aí a pandemia traz uma coisa para as transmissões, que é assim, não é só que era uma profissão que você tinha escolhido, de uma certa forma virou uma necessidade e você estava isolada em casa. Como é que foi um pouco essa transição? Tipo, você, você enfrentou duas mudanças grandes, né? que é mudar de carreira para entrar no setor de games e ainda ter que lidar com as adaptações de estar isolada em casa. né? Pois é, a pandemia foi um divisor de águas para mim, porque antes da pandemia eu não era streamer profissional. Eu fazia lives ocasionalmente, por diversão, sem intuito comercial. Eu acho que se eu tinha ganhado, sei lá, cinco subs na minha vida antes da pandemia, foi muito, sabe? Mas é, era o intuito total de eu ter um contato ali com pessoas novas, de eu conseguir evoluir o meu jogo. Eu fazia transmissão de narração né? totalmente amadora pela, pela Twitch, mas eu não tinha intuito naquela época de mudar de profissão. Só que na pandemia, é, eu acabei perdendo meu emprego, e por conta disso, todo mundo, né? Tipo, muita gente perdeu o ramo que trabalhava, então acabou que eu tive que me reinventar. E era algo que eu estava gostando muito de fazer. Então eu pensei, bom, agora que eu tô em casa, eu vou aproveitar esse tempo para realmente focar nesse negócio que eu tô gostando de fazer, que era transmitir jogo e narrar principalmente os jogos. E eu acabei emendando muito rápido aí numa em um canal que era Misclique TV, um canal que existia na época. Fui chamada para trabalhar para eles. Tinha uma carga horária assim, brutal, tinha dias de eu, de eu fazer 12, 14 horas narrando, mas eu, eu realmente queria me dedicar e eu estava com tempo para aquilo, então eu caí dentro. E a partir daí eu comecei a ser convidada para alguns trabalhos externos e consegui já me, me estabilizar, por assim dizer, no cenário. E acho que falhou. Falhou não é que eu me motei é vice aqui eu, <risos> eu, eu, eu paro de falar eu já me muto assim já sou meio imperativo aqui nas lives mas o, o é, é, realmente você você se profissionalizou na, na pandemia e e colocou na verdade na prática tudo aquilo que você realmente queria fazer é, nesse cenário é... Como é, que era, como é que foi lidar com a formação do público nesse, nesse contexto? As pessoas te contavam muitas histórias de como as lives delas ajudavam em momentos mais difíceis? Você, como é que você se comunicava com o público nesse contexto? É, no sentido de... Das pessoas, é, de, dar, de dar sim, força, é, de dar força para as pessoas, eles te contavam histórias, você se envolvia com as pessoas que assistiam ao seu trabalho, como é que funcionava um pouco isso? No começo, eu meio que só fazia live para os meus amigos. Então uhum. não tinha muito isso, não, pessoal. Não tinha pretensões, né? Não era, tipo, não. você vai apresentar o Major do CS. Não passava na sua cabeça. Nossa, jamais, jamais, jamais. Jamais passou pela minha cabeça que eu chegaria onde eu cheguei. Nunca, nunca, nunca. Eu realmente achava que ia ser um negócio que eu faria por um tempinho. E se eu uhum. fosse muito longe, meu sonho maior, assim, era um dia narrar na Gamers Club. E era, nossa, um dia, quem sabe, eu narro um, um jogo lá. É, era a minha maior pretensão, assim. Mas eu não conseguia me imaginar, tipo, realmente chegando nesse ponto. Então, eu acabava que, tipo, a minha live, até hoje em dia, é, hoje que eu tô conseguindo ter uma frequência de live, mas era algo que eu acabava deixando muito de lado. Uhum. Então, eu não conseguia cativar um público, eu não conseguia ter, assim, um, um, uma comunidade. Eu demorei muito pra conseguir construir. Eu acho que eu comecei a construir minha comunidade, realmente, na live, coisa de... Ano passado pra cá. Uhum. Do tipo, de você realmente ter uma periodicidade, de você encarar isso como Sim. uma profissão. Foi, inclusive, o que coincidiu também com a sua parceria com a Red Button, né? Que aí você já passa a ter uma Sim, pastoria. exato. Mas toda essa parte da, da Red Button, sempre, tipo, meu foco sempre foi narração. Meu foco uhum. não era live. Então, eu, eu era muito, tipo... Uhum. Cara, eu não tenho tempo pra fazer live porque eu estou estou... Uhum. For... É, ocupada fazendo narração criando conteúdo para narração totalmente voltada para isso do passado para cá é que eu percebi que olha eu acho que essas duas coisas têm que andar de mãos dadas eu não posso ser uma narradora que vai aparecer uma vez a cada duas semanas em um campeonato o então, pessoal uhum. não vai conseguir criar um vínculo comigo é, eu vou até te confessar que eu não gostava de fazer live eu não gostava sentia que eu jogo muito mal eu me sentia Tamo clube junto. julgada. Clube, sentia... clube, clube, do, clube dos noobs nos games. Vamos lá. Eu me sentia muito Antigamente eu tinha vergonha. Hoje eu boto no Very Easy, dani se Se alguém <risos> traz me xingando, eu não tô nem aí. Eu não quero morrer, pô. Tá certo. Pois é, eu me sentia... Aí acabava que eu me sentia, tipo, é, muito burra, sabe? Como o pessoal chegava uhum. ali e falava, nossa... Alguém que eu não conhecia, sabe? Hum. Nossa, cara... Poxa, não tá legal isso aí. E eu me sentia um lixo. Então eu não gostava, me sentia muito pressionada. Coisa assim de The Sims, por exemplo. Vou jogar The Sims em live. Tinha gente que chegava criticando. Uhum. Eu ficava arrasada com aquilo. Hoje em dia eu já consegui construir uma nova mentalidade não pra é, isso. Sabe? Não é nem League of Legends, é The Sims, cara. Eu tô Te eu tô juro. Aqui. Chegou uma vez um cara na minha live. Eu estava jogando The Sims. Ele chegou, falou, pô, tu não sabe colocar uma lâmpada? Ilumina essa casa direito, nunca vi. E saiu. E eu fiquei assim... <risos> Poxa. E pior é que eu não sabia mesmo. Eu nem sabia que dava pra colocar a lâmpada no, no The Sims Novo, né? Porque eu, era, eu jogava muito antigo. É, é, é aquela coisa, né? O cara quer dar aula, tudo bem. Assim, amigo, a gente agradece. Ajuda, obrigado aqui. Mas educação, né? Assim, você não entra... Você imagina, você tira a internet do caminho. Se assim, o cara faz isso pessoalmente, ele dá, um, ele, ele dá um esporro na sua casa e sai correndo. com o Nexo? Imagina, o cara chega aqui na minha casa, toca a campainha e fala, pô... Essas roupas penduradas no varal, não vai tirar não? Cara, tem que, tem que ir lá, colocar essa roupa de volta em casa né? e vai embora. O pessoal não faz isso, sabe? Realmente fica uma, uma realidade muito, muito diferente, meio distópica, sabe? Quando a gente tem essa barreira da, da internet. O pessoal acredita que tá tudo no anonimato, tudo tranquilo, tudo liberado. e Não é bem assim, a gente tem que ter um trato com as pessoas. Tô nem falando da parte do respeito, que isso é o mínimo, isso deveria ser o mínimo. Tô falando uhum. da parte do trato social, de pô... Seja legal com a pessoa, não custa nada, sabe? Não precisa Sim. ser. Não precisa ser ela não, ela não fez nada para você, né, fulano? Começa <risos> por aí, né? É um negócio bem assim. E eu tava vendo as suas redes sociais, achei muito legal alguns posts que você fez com a Babi Micheleto, Tava vendo ali você interagindo. É, como é que você sente um pouco da, da representatividade de mulheres no cenário? Como é que você, você vê diferença? Desde quando você resolveu encarar a área... Eu não falo só de, de live, eu falo também da, da própria narração que você falou que já... Os eventos você narra já faz mais tempo. É, você sente que as minas estão se impondo mais, tendo mais vagas interessantes e oportunidades bacanas para as mulheres se inserirem no cenário? Ou o desafio ainda é muito grande? Lembrando que esse é o mês é, internacional das mulheres, teve o Dia Internacional das Mulheres. Estamos fazendo lives só com mulheres por culpa da Sabrina, que a Sabrina que é a minha má influência, que já mandou pergunta aqui para vocês, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que tá o cenário para vocês. No começo, era tudo muito complicado, porque existia uma, uma barreirinha de mulher tem que fazer jogo feminino. Ah, você é mulher? Vou ver se eu tenho uma vaga em um campo feminino para você fazer. Isso era muito, muito óbvio, assim. E vou, te, vou até te dizer que quando eu comecei, Antes de eu, de eu descobrir que a Babi existia, a Babi ela já era narradora, mas eu ainda não conhecia o trabalho dela, eu nunca tinha imaginado uma mulher naquela função. Porque você assistia futebol na TV, por exemplo, você não via uma narradora, você não via uma comentarista, você via um monte de cara fazendo aquilo, e era o normal. Quando eu descobri a Babi, eu fiquei alucinada. Eu, Gente, olha, uma mulher fazendo isso, isso é extremamente tipo, diferente, sabe? E, mas ela estava um pouco ainda retida naquele negócio de fazer cenário feminino começou a aparecer tanta mulher boa e a arrumar tanta oportunidade incrível a Babi inclusive, acho que ela foi, abriu muitas portas para o cenário, tanto ela como a, a Replace, que é uma comentarista que está há bastante tempo também e foi pioneira em todo esse meio elas abriram muitas portas não só dentro do CS como em outros jogos né? a Babi ela participou do Looking for a Caster que era um, um reality de, acho que foi da Sport TV que ela conseguiu é, ter a oportunidade de se mostrar como narradora de Rainbow Six, mas cenário misto então aquilo já foi um divisor de águas agora ela tá na, na Riot e poxa, maravilhosa brilhando muito, e ela não tá presa no cenário feminino muito, pelo contrário narrou aí campeonatos internacionais, campeonatos mistos então isso é, é muito, muito importante, porque para as meninas que estão chegando se você tem um cenário feminino aquele cenário Meio que você tem portas limitadas, porque o cenário feminino em muitos dos jogos, hoje em dia no, no Valorant, no CS, eles estão bem, bem aquecidos, mas em muitos jogos você tem um cenário feminino que ainda é um pouco restrito. Então você sabe que o calendário vai estar tá meio cheio, se já tem muitas meninas fazendo, meio que não vai ter espaço para você. Eu acredito que, isso, que só um tempo atrás era um fator de desânimo. Eu sei que foi para mim, quando eu comecei porque eu pensava gente, eu nunca vou competir com a Babi e não vai ter espaço para duas narradoras mulheres, sabe? Então, eu lembro que eu ficava um pouco desanimada assim. A, eu, a Babi foi uma das pessoas, inclusive, que e, me desanimou. E, a e é de desanimar mesmo, né? Porque olha só a coisa, né? E para você ver como a, o mercado é profundamente machista, tem uma mulher lá foda abrindo a, as portas para para a mulherada se inserir, para conseguir emprego. E aí, o pensamento que fica, porque o mercado é isso mesmo, ele é muito restritivo e é aquela coisa meritocrática que é meio que de faz de conta, que a gente sabe como é que funcionam as coisas realmente. E aí, você se, você se sente competindo com uma pessoa que, na verdade, estava te ajudando. É, exato. É eu muito não, louco não, isso, né? é, é, exato. Eu não me sentia exatamente competindo com ela. Eu só pensava, tipo... Uhum. Se o dia não, eu eu tivesse... não, não, não, não, eu, não eu, sei, eu, sei, eu sei que você não se sentia, mas o mercado, <risos> acho que ele, ele impõe com, com isso, certeza. né? Com certeza. Isso com certeza, porque existiam limitações claras, assim, de não, não, a gente já tem uma narradora, muito obrigada. Não precisamos de duas mulheres, sabe? Era meio que isso. Hoje em dia, eu acho que isso está completamente defasado. É muito mais tranquilo para a entrada de novas mulheres. Inclusive, a gente teve um, um evento internacional que foi sediado no na Gamers Club que tinham várias duplas Femininas narrando um campeonato misto, várias duplas femininas. Tinha mais narradora mulher do que narrador homem. E isso foi super legal e mostra bastante como que esse cenário está hoje. Então eu acho que hoje a gente tem uma uma possibilidade muito grande de entrada. Isso tudo vem de lá de trás, que foi muito trabalho que elas trilharam para conseguir chegar aqui. Eu já meio que peguei o bonde andando. Eu, eu gosto de pensar que eu ajudei abrir essas portas. Gosto de, de pensar que eu incentivei e inspirei meninas a chegarem nessa parte de, de casting, no mundo de lives, mas eu sei que esse caminho começou a ser trilhado com muito suor antes de mim. Tem muitos elogios aqui no chat, a galera está entrando aqui em massa, Tá bem bacana aqui. Deixa eu ler algumas perguntas do pessoal. O Leonardo Bittner pergunta aqui, qual a sensação de narrar eventos presenciais? Cheers, Bittner essa é a assinatura padrão dele Olha na raiva do presencial é, é uma coisa muito louca porque tem duas vertentes né primeiro que, que em alguns momentos você não sabe se o pessoal tá interagindo com você ou com o jogo uhum. então você meio que vira uma coisa só você não tá mais falando e o jogo acontecendo você está falando com o jogo acontecendo e o público está reagindo a todo aquele conjunto de fatores quando você tá em casa você tá dando voz a é um jogo que você também tá assistindo e você não sabe como a galera tá reagindo. Então, você tenta ir na sua vibe. Quando você tem um público, como você virou uma coisa, tudo virou uma coisa só, você tem que reagir ao que o público tá fazendo. Então, às vezes, você tá narrando uma jogada e na sua visão nem é uma jogada tão boa, mas o público começou a alucinar. Então, virou, a, cara, virou a melhor jogada do mundo. Virou o highlight. O cara não fez nada, mas virou o highlight do jogo. Aconteceu isso no, no campo que eu tava fazendo. Que na hora assim para mim não não tinha parecido uma jogada tão boa até que acabou sendo uma jogada incrível no final mas o público começou a reagir muito e aí é que eu, eu comecei a ir junto fui junto com o público e, e no final das contas foi um, um 4k uma marotada maravilhosa que a menina deu mas foi uma experiência assim eu acho muito louco narrar presencialmente eu acho que é a melhor coisa na minha área com certeza uhum. Mais perguntas, muitas mulheres inspiradoras aqui com a gente, mas vamos chamar o, o cônjuge aqui, ó. O Henrique Yoshimoto mandou quatro superchats, quatro chats aqui. Quando você percebeu que casting seria um caminho para você? E aí ele deu risada, fui descoberto. KKKK. <risos> e aí ele mandou para mim um clássico esse de cima... Não, esse aqui eu, eu faço padrão aqui. Que joga mal, garoto? Ele ainda reclamou no final. Mas responde a primeira Não, mas ele sabe dele. que eu jogo, aquele é, é bonzinho. Hum. É, eu percebi que o casting seria um caminho... Depois que eu entrei na, na MissClick, antes eu achava que realmente acho que não ia dar certo. Quando eu comecei a fazer parte da Miss Click TV, eu comecei a receber muito elogio, comecei a receber convite para fazer campeonato. Tudo coisa pequena, assim, iniciante, campeonato que não paga, essas coisas que eram mais realmente amadoras. Daí teve um evento que eu fiz dentro da, da Miss Click, na verdade acho que nem foi lá, foi em outro canal, mas foi um convite por conta deles que também não recebi mas foi foi meu maior, primeiro grande evento tinham 600 pessoas na Live assistindo e eu transmiti times internacionais e eu lembro que no chat o pessoal tava reclamando muito do meu headset muito tava chiado tava com tava com um eco e eu fui ficando assim muito nervosa com aquilo que eu não conseguia resolver meu headset era muito muito ruim era aquele headset assim de 15 reais na... Sabe, Sim, no, no camelô, que, então... é o que, que é o que a gente tá começando, né, claro. é, é, né se, Assim, por exemplo, eu, esse microfone que eu tô aqui agora foi ano Mas assim, eu já tive sete fundo, já fiz com voz ambiente, é aquela loucura. É, é o começo, sem é. começar de algum lugar. E eu lembro que, que em, algum, um, em um dado momento, um cara falou assim, nossa, que droga de narração. E todo mundo no chat começou a xingar ele. Não, não, o microfone dela é horrível, mas a narração é muito boa. E foi assim, uma chuva de elogios. E eu nunca tinha Legal. recebido aquele carinho tão grande. Foi a primeira vez que eu tive um contato, mas foi assim, muito, muito. Eu não parava de vir elogiar depois uhum. disso, sabe? O pessoal meio que. que é, viu que Te tava. Entendeu? Exato, viu que tinha um espaço para elogiar a narração e viram que fez uma, até uma mudança me, na minha postura. Porque eu tava ficando meio abatida, uhum. eu tava meio que perdendo energia por conta daquilo, eu não queria gritar, porque eu sabia que quando eu gritava o headset estourava quando começaram a me elogiar, eu fui animando de novo. Aí o pessoal começou já, manda muito amor, muito carinho. Aí eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu já corri ah. atrás de um headset melhor. Olha, demorou pra conseguir um, um equipamento bom mesmo, viu? Mas ainda já consegui, pelo menos, começar a fazer alguns campos com um headsetzinho melhor. É isso aí, Marcas! Ó, <risos> tem que, que mandar. E pra ela, ela merece demais aí equipamento... De primeira. Sabrina Ferreira mandou como você faz para dar conta de manter a, a, voz, é, a voz boa sendo que você faz tantas horas de narração. Quantas horas de narração você faz antes de responder essa pergunta? Depende muito do camp. Uma MD3 hum. normal, que é o, o padrão assim, você fazer uma MD3 de, de jogo, quatro, hum. cinco horas. Mas Ficando já pro leigo, o uma... que é MD3? É uma melhor de três. No, ah, tá. Dentro dos jogos de FPS, você geralmente não faz uhum. um jogo único. Você faz três jogos. Então são. E geralmente é, é, é tá time round. A contra time B, né? Isso. Exatamente. Sim. Então você vai ter o. Tipo, o time A vai escolher um mapa, um território onde eles vão jogar. Depois, o time B vai escolher o mapa deles. E por fim, todo mundo vê, tá, ah, esse eu não quero, esse eu não quero, quero esse. Esse eu não quero, esse eu não quero, eu quero esse. E aí sobra um. que são sete o Map Pool. Então, esse que sobrou vai ser o decisivo, caso necessário. Se o time A ganhar o primeiro e o segundo, não precisa da decisão. Mas se um ganhar um e o outro time ganhar o outro mapa, você vai para a decisão e aí dura mais tempo a MD3, que é como a gente chama, que é essa melhor de três. Então, o padrão, quatro, cinco horas. Quatro horas, vai. Quatro horas de MD3. Mas já aconteceu de eu fazer cinco MD3 num dia. Esse dia foi louco. Eu comecei a narrar, era sete e meia da manhã. Eu parei de narrar, era meia-noite e meia do dia seguinte. Então, tipo, loucura, loucura. Aí, respondendo aqui a, a Sabrina, maravilhosa, linda, perguntou é, como que faz para manter a voz boa. Primeira coisa, você tem que ter uma noção do quanto você vai poder doar na sua da sua voz de acordo com a carga horária. Se eu tenho que fazer 5 MD3 num dia eu sei que eu vou ficar o dia inteiro, eu não posso desgastar minha voz desde o começo. Porque por mais que eu faça aquecimento vocal, por mais que eu me hidrate, por mais que eu faça nebulização, que é uma coisa que ajuda muito, eu vou, posso acalmar uma, um calo na garganta, eu posso ficar com dor, eu posso ficar rouca, e eu não posso arriscar isso. Então, a primeira coisa é você ter a noção de, de conseguir manejar o quanto você vai conseguir e o quanto você deve gastar aquela voz. Outra coisa é você aprender a usar a voz. Porque muita gente só grita quando está começando a narrar assim. Vai gritando, vai tentando. E não é bem o, o caminho, né? Porque quando a gente usa a voz, você tem que aprender a usar a projeção, que é o uso todo o espaço da boca. Você vai puxar o ar do peito, e não, da, mais da barriga, do diafragma, e não da garganta. Para você realmente conseguir poupar o seu instrumento e fazer ele durar mais tempo. Eu nunca fiquei rouca narrando, mas é muito preparo que eu faço por exemplo, não consumo leite, não consumo café, não consumo nada com nada ácido em dia de narração, então é todo um preparo tem que ter horas de sono antes, tem que ter um, um descanso mental muito grande pra conseguir, e é atividade física, porque não tem jeito vai precisar O que você faz de atividade física? Não é de nenhum mutado Olha, eu sou uma velha, tá? Eu faço hidroginástica Tá certo, ué Excelente. Eu e faço aqueles aeróbico, exercícios aeróbicos né? no, de academia, né? Aham, e hidro. Eu, ficam eu e várias senhorinhas na piscina, ali fazendo hidro. Mas é, é ótimo, porque é um, um exercício que não tem impacto, eu tenho problema no joelho. E me ajuda Aham. muito na, no fôlego. Então, realmente é muito Aham. legal. Excelente. Ó, a Bruna Boruchosas mandou aqui, sou tão fã dessa guria. Pessoal, aqui o fã-clube está em peso, o Adam Stader mandou pra gente, qual o seu maior sonho hoje? O que você gostaria de fazer além do Major de CS, que pelo visto foi um... Nossa, aquilo foi o auge, realmente uhum. depois que acabou o Major, eu lembro que eu olhei e pensei, cara, eu acho que eu nunca na minha vida vou fazer nada tão legal, daqui pra frente só pra trás, sabe? Tipo, você chegou no topo da montanha, agora você tem que descer? E eu não queria, e eu fiquei pensando nossa, foi, foi uma época muito deprim deprim deprimente hoje em dia meu maior sonho é, é conseguir viver só de narração. Porque eu ainda preciso, claro, complementar a renda por causa da instabilidade do, do cenário. Por exemplo, começo de ano tem muito pouco campeonato. Então, é, é algo que é mais, mais sofrido, assim. Eu quero conseguir viver só disso, quero conseguir realizar esse, esse sonho. Mas acho que meu maior sonho atualmente é narrar na gringa. Qual lugar desculpa qualquer lugar que queiram me levar eu quero Estados conseguir. Estados Unidos narrar. Europa pode ser vambora Austrália Singapura tô aberta a tudo só quero conseguir realizar sonhos sonho de narrar na gringa no um campeonato internacional fora do Brasil sabe sensacional Carol Santos diz aqui maravilhosa a inspiração a essa mulher é incrível é, tem aqui também a, a Bruna Boruchosas mandou aqui para gente pirulito está perguntando você é uma pessoa muito presente no cenário de CSGO como é para você ser uma das maiores na, maiores narradoras do cenário o que falta para você nesse sentido primeiro quero dizer são seus olhos pirulito um grande beijo maravilhosa uhum. é, eu não sei como é para mim ser uma das maiores narradoras do cenário, eu não me vejo como uma das maiores. Não acredito que, não sei, não sei. Eu não consigo pensar nesse nesse lado. Eu consigo pensar muito no que falta. A segunda parte da pergunta, eu consigo responder com tranquilidade. Eu acho que, que falta ainda. Eu, eu acredito que falta muito para chegar onde eu quero chegar. Eu quero chegar num ponto. Eu sei que ninguém é perfeito. Eu sei que todo mundo sempre tá sujeito a críticas, mas eu quero muito chegar num ponto onde a minha presença nos eventos seja incontestável. Desde tipo, cara, não, a gente tem que chamar a Ness, porque a Ness é melhor. E eu sei que eu tô longe disso. Você acha que você o ainda mundo... é muito contestada? Não contestada, mas eu acho que é, tipo, eu... se eu não estou fazendo um evento hoje em dia, é porque hum. tem alguém mais qualificado para aquele evento do que eu. E eu acho isso super tranquilo. Isso é super aceitável. Eu gostaria de estar no ponto onde eu, eu seja avisada para grande maior para a maior parte do, dos eventos, porque o meu trabalho é muito bom e o meu trabalho fala por si. Eu gostaria de, de chegar nesse ponto. Eu acho que Entendi. essa para mim seria a definição de de agora eu cheguei onde eu quero chegar. Eu sou referência, sabe? Uhum. Sim. Eu não sei se a minha internet está falhando um pouco para você. Está me ouvindo bem ainda? Tô, tô. Tá deu normal, uma falhadinha, né? mas... Oh, não, não. É, é, ele deu uma oscilada aqui. É, mas você acha que essa coisa de você é, ser mais incontestável, você acha que é uma, é uma ambição sua? Você quer melhorar o seu trabalho a esse ponto? Sim. Ou você acha que é uma deficiência do mercado também em reconhecer não. Mais, melhor as mulheres? Ah, isso Tem. também. Tem, tem. Eu já fui negada em trabalhos porque queriam vozes masculinas. Uhum. Já fui negada em trabalhos porque falaram, falaram, não, não, a gente já tem uma mulher. Isso uhum. acontece. Uhum. Realmente acontece. Já aconteceu comigo. Eu espero que diminua cada vez maior, e cada vez mais essa frequência desses casos. Uhum. Mas eu sei que que acontece. Mas eu não acho hoje em dia que eu não é a primeira coisa que eu penso Ah eu acho que não me chamaram porque eu sou mulher A primeira coisa que eu penso é não me chamaram porque eu não era a melhor opção para esse trabalho porque nem todo trabalho é a nossa cara não tem jeito Sim. às vezes você quer uma uma vibe mais energética para um campeonato ou você quer uma vibe mais bem humorada para um campeonato então você procura claro uma pessoa que esteja adequada aquelas características e eu não posso ser tudo o tempo todo nem quero negócio uhum. do meu estilo de, de trabalho mas em termos de qualidade eu quero chegar num nível onde a minha qualidade seja inquestionável. Mas eu não tô falando da percepção do mercado quanto à minha qualidade. Eu tô falando realmente da minha percepção quanto à minha qualidade. Uhum. Você acha que tem eu muito o quero... que melhorar? Sim, eu... mas eu sempre acho. Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo. Eu sou uma pessoa que. Antes de eu entrar aqui, eu tava estudando. Tô estudando narração. Tô com um Word aberto aqui do lado, cheio de anotação. Porque é o que eu faço, eu não tenho tempo livre que eu tô moscando. O tempo livre que eu tô moscando, ou eu tô pensando em trabalho, ou eu tô estudando, ou eu estou trabalhando, sabe? É, é meio loucura, mas eu sou eu sempre fui assim, eu me cobro muito. Você não se sente muito workaholic? Sim, total. Inclusive, uma das coisas que eu faço quando eu tô na academia é eu não posso pensar em trabalho. Uhum. Então, eu fico lá... Você tenta aí, se desligar do telefone... Quando eu começo a pensar em trabalho, eu falo, não, não pode. Foca no exercício, aí fico lá exercitando. E, mas é, é desesperador, eu fico, às vezes, assim, meio apavorada por o quanto que eu penso, o quanto que eu vivo meu, meu trabalho, realmente. É uma, uma intensidade, assim, gigante. E eu sei que não, não é uma coisa saudável. Você faz terapia? Faço. <risos> o terapeuta já deve ter ouvido boas histórias sobre isso. Já, coitada, ah. ela, ela tem... Ela, ela tenta, né, ela tenta, ela fala, Vanessa, você não é o seu trabalho, eu penso... Mas eu quero... ó, eu, ó, ó, ah, ó, eu, vou, fa eu vou falar uma coisa pra você, sou, não sou do, do meio de, de narração nem de streaming, mas eu sou jornalista e trabalho fazendo transmissão ao vivo. Você não é seu trabalho. Eu tô aqui, eu, a Rádio Geek é uma iniciativa minha, é, não tô nem submetida a nenhum chefe, mas eu entro aqui, ó, gente, tem que gravar, porque é terça-feira, tem o horário da entrevista, e é isso, no... Eu não vou ficar pirando, não, porque isso, isso cobra bastante na frente. Daniel Martins mandou para gente, nessa é notável dentro, dentro dos notáveis. O jeito que ela conduz uma narração é diferente. Vira um outro game. Isso acontece? As pessoas que acompanham o seu trabalho, elas acham que você modifica ali um pouco da experiência do CS? Olha, ele que tá falando, viu? Eu não sei. Eu espero que sim. É o, o hum. meu objetivo. Eu não quero fazer o, o trabalho da mesma forma como uma outra pessoa já faz porque se alguém faz dessa forma é... então para que, que precisa de mim eu gosto de fazer algo de... eu dou um toque tento dar um toque diferente no começo meu toque sempre foi muito humorístico uhum. eu inclusive tenho reparado que eu tô perdendo um pouco esse esse meu toque de humor esse meu toque de leveza justamente uhum. porque como eu tô muito focado em melhorar minha qualidade eu acho que eu tô deixando isso tomar muito conta é o que eu tô inclusive minhas anotações são bem sobre isso eu tô tentando voltar um pouco para essa pra essa minha minha raiz eu sempre sempre gostei de fazer um trabalho muito leve e muito tipo de, eu trago emoção mas eu vou trazer também piadinha trocadilho vou trazer uma experiência para galera que está acompanhando não é só o jogo que o pessoal tá assistindo eu quero trazer uma, uma experiência diferente eu quero que o pessoal depois saia dali melhor do que entrou não saia só estressado porque o jogo foi estressante Pode sair estressado porque o jogo foi estressante, mas eu quero que você saia feliz porque teve jogada boa, ou emocionado porque teve jogada tensa, e rindo porque, sei lá, porque eu sou engraçado. É, é um pouco esse meu objetivo, fazer algo que, que é diferente do que, o, do que as outras pessoas fazem. Não que seja melhor ou pior, só realmente ter o meu toque. Hum... É, a Carol Santos fala um comentário muito parecido, né? Ela cria uma experiência, é incrível ver ela narrando. Olha só que bonito! Bruna Boruchosas mandou pra gente: entrei no cenário por sua causa, você foi a inspiração. Olha só. É, e aí a Carol Santos faz uma pergunta: como foi ter narrado um jogo incrível na Major? Me explica um pouco como é que foi. Como é que você chegou na Major de CS? Como é que rolou essa oportunidade? Cara, eu vou, eu vou até contar o, o contexto, porque foi muito engraçado. É, o, o Major tem várias fases, né? A fase onde você tem realmente a... E até na, não, perdoa, foi no Major cara. do ano passado, né? Isso. Aqui, foi em novembro. Então, eu achava que os narradores já estavam escolhidos quando eu fui chamada. Eu já até achava que eu sabia quem era. Eu, eu falei para vários amigos meus, o pessoal perguntava, eu, Olha, eu acho que é fulano e ciclano, eu achava que a equipe já estava fechada daí eu fui assistir o primeiro dia de da primeira fase a primeira fase era só o Gaulês, que é um streamer que estava fazendo essa transmissão e a, a, me, a bancada gringa mesmo o pessoal que faz para para ir essa aula de fora então não tinha narrador e comentarista nesse formato padrão que a gente está acostumado então eu cheguei no primeiro dia logo e aí assim sem nenhuma ambição fui olhar meu celular eu tinha é, tinha a mensagem da red button Falando, o oh, Ness então, dia tal, hora tal, valor tal, todas essas informações, assim. Eu olhei. Eu olhei. <risos> e, tipo, acabado de começar, e para mim, eu só queria, tipo. Aí eu comecei a ligar para ele desesperada, porque eu, eu não tava acreditando, comecei a sentir palpitação. Aí ele não me atendeu, ele e tinha, tipo, três negações perdidas. Aí eu, oh, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aí eu mostrei pro. pro meu amigo que tava comigo, que inclusive também é, é da Red Button, um comentarista maravilhoso, uhum. que é o Raul Leis. aí ele ficou super feliz, a gente se abraçou, aí eu falei, tá, mas não tem nada fechado, eu assinei contrato, não assinei contrato. Então, eu fingi uhum. que não tem nada acontecendo, respondi, olha, tô disponível, pode, pode dar prosseguimento por mim, né? Mas aí, tipo, a gente eventualmente fechou o, o contrato e eu consegui fazer esse, esse camp. Eu acho que a minha visibilidade veio muito de um evento que eu fiz logo antes, em agosto, que foi no canal do próprio Gaules, ele é um streamer gigante. Sim, de... o Gaules é uma máquina na Twitch. Uma máquina, uma máquina. E eu, consegui... eu fiz uma... uma narração que era para o canal da Gaules TV, que é o canal de narração tradicional dele. Sim. E foi para o canal dele também, porque ele estava viajando e ele não conseguiu transmitir aquele jogo. E era um jogo muito, muito importante para um dos times brasileiros de maior expressão, que é a Imperial. Uhum. Então eu consegui fazer aquele... E também tinha Pen, que é um, um time ó, maravilhoso também dois times brasileiros eu uhum. consegui fazer essa narração e pegou muita visualização O pessoal viu muito Eu cresci muito assim nas minhas redes do dia para a noite sabe por conta desse game e acabou que teve uma impulsão muito grande também dentro do próprio cenário da forma como eu era vista como narradora O pessoal ainda tinha uma visão minha como como meio que iniciante ali eu meio que fiz a minha marca eu tive uma uhum. oportunidade de ir um pouco além então eu acho que esse convite teve bastante a ver com essa visibilidade aí que que eu ganhei Uhum. E que oportunidade, né? Você imediatamente já vai ali para um dos maiores canais e depois para o principal evento do game que você trabalhava. É, a Bruna Boruchosas mandou também aqui, ó, você é inspiradora, se hoje eu tenho uma carreira, devo muito isso à Ness. Ela é um exemplo de caster, a, a, forma, a maneira como ela conduz tudo, a forma como ela abraça novas pessoas ela se torna uma mestre. Você gosta muito de pegar pessoas que querem fazer narração, que querem fazer streaming, apresentar o cenário? Como é, que é a sua relação com os novatos? Olha, eu, eu deixo uma porta muito aberta. Todo mundo uhum. que, que quer, tipo, ô oh, me ajuda? Ajudo. Se você... Vou, vamos. Mas eu não sou a pessoa que vou ter a iniciativa de chegar para alguém e falar, oi, você quer ajuda? Porque eu acho que isso pode... Ser um pouco ofensivo uhum. para algumas pessoas, sabe? Uhum. Eu não consigo virar para uma pessoa que eu trabalhei, por exemplo, e falar: Poxa, eu acho que você podia melhorar isso no seu trabalho. Mas se a pessoa perguntar para mim, eu posso ficar dias ali com ela, depois assistindo e ajudando e tentando o máximo para que a, a entrega seja melhor do que foi. Teve um, um menino que hoje em dia ele tá se consolidando também no cenário de narração, e eu lembro que no começo ele sempre me mandava a voz dele, que são os vídeos mesmo falando né se assiste para mim vê que, que que tá bom que eu ficava duas três quatro horas assistindo lá anotando round a round Olha aqui você fez isso não é legal aqui dá para melhorar isso isso aqui foi bom isso aqui não foi bom fazia tudo eu gosto muito de ajudar eu, eu me sinto muito útil quando eu ajudo as pessoas e saber assim que eu que eu tô conseguindo tornar a vida de alguém um pouco mais fácil mesmo que seja nesse sentido profissional, que a pessoa está conseguindo correr atrás, porque eu dei uma brecha, uma oportunidade, eu fiz uma indicação, isso é algo que me faz dormir mais tranquila de noite, sabe? Uhum. Te faz dormir mais tranquila e te faz permanecer estudiosa, né? Porque tem essa coisa, se você educa as pessoas, você também se educa, né? Sempre, nossa, várias vezes. É, eu lembro que uma amiga minha estava me perguntando como que era fazer drive na voz. Drive é um, um ah. recurso que você usa para fazer um roquinho? é muito Aham. usado em narração e eu não sabia fazer e uhum. ela perguntou como é que era aí eu fiz ah, é assim ó aí eu fiz aí eu... eu fiquei ué eu não sabia fazer mas na hora de ensinar para ela só porque ela me perguntou eu consegui fazer para mostrar aí eu comecei aí que eu comecei a usar realmente o, o drive na minha narração, inclusive mas foi uma super coincidência porque até aquele momento eu não conseguia é algo que, que é muito engraçado eu sempre tive muito mais facilidade de aprender as coisas ensinando mesmo que quando hum. eu come começo começa a falar assim eu não, não sei muito bem mas aí minha cabeça vai ajustando aquilo para eu conseguir terminar você fica a... aquele meio aquele cachorrinho do meme né I don't have <risos> any idea what I'm doing tipo Sim, o cachorro exatamente. no carro exatamente né? exatamente eu inclusive dei aula particular de, uh -huh. de desenho geométrico que era a matéria que eu tinha mais dificuldade na no colégio uh -huh. por causa disso eu descobri que eu tinha esse essa questão de, de aprender muito melhor quando eu ensino, eu começava a juntar a galera, gente, vem cá, vamos vamos estudar desenho, eu dou aula, eu vou lá eu começo. Aí eu começava assim. Mas no final das contas eu conseguia fazer. E o pessoal gostava, o pessoal fala que eu costuma dizer que eu tenho bastante didática, e eu sou uma pessoa muito paciente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar que eu sou paciente, eu sou empática, e acho que são fatores importantes para você conseguir ajudar os outros a aprender né? são fatores raros no mercado inclusive as pessoas estão cada vez mais impacientes e imediatistas né você sabe que isso é uma é um diferencial também importante o Leonardo Bittner mandou se você pudesse escolher um jogo novo para narrar você escolheria qual Cheers Bittner de novo tem dois jogos que eu tô querendo entrar que é o Rocket League e o FIFA jura Legal. Eu tenho. O, eu FIFA, tenho uma... o FIFA tem muita audiência do Gaulês, né? Bastante. No. Caraca. Acho que o FIFA tem muita audiência em muito, tudo que é lugar, né? E o FIFA. É. Todo mundo joga. <risos> tem também uma, uma segunda intenção por trás, que eu tenho um desejo de virar narradora de futebol eventualmente. Aí. Tá, agora agora tá indo alto, hein. Mas eu sei que isso é um sonho assim muito, muito distante. Existe um caminho assim, muito. que eu nem sei por onde começar a traçar. Mas eu vejo. vejo isso, quem sabe, daqui a uns cinco anos se tornando realidade. Por enquanto, eu gostaria de entrar no Rocket League e no FIFA. Eu, sinceramente, não estou com o tempo para conseguir me dedicar, porque eu estou trabalhando agora nas minhas narrações em inglês. E é algo que demanda muito, embora eu fale inglês, eu não sabia que era tão difícil narrar em inglês. Parece que eu tô fazendo um trabalho que eu nunca fiz antes, então é algo que tá me demandando demais. assim Mas. Mas essa é a resposta. <risos> o teu namorado pergunta aqui: o que, que você mudaria no cenário dos esportes? O que eu mudaria no cenário dos esportes? Hum. Olha, eu acho que hoje em dia a gente chegou num, num ponto muito interessante, que a gente já tem é, muitas mulheres na, nas bancadas, a gente tem muitas mulheres jogando também. Se eu pudesse mudar algo, seria o fato de, do cenário feminino não ter tanta audiência e patrocínio quanto o um cenário misto. É muito mais fácil você ver no, um time, uma organização, por exemplo, entrando e procurando cinco caras para colocar num time do que uma organização pegar um time que já está montado de mulheres. É, não sei o que acontece com essas empresas. Então, se eu pudesse mexer em algo, seria aí. E eu sei que muitas dessas empresas são levadas a esse ponto por conta do, da audiência então eu gostaria de mudar a mentalidade das pessoas que assistem para mostrar que o, o esporte feminino é tão bom quanto misto é só o fato de que você tá é, abrindo um espaço para que aquelas meninas aí tem que que lidar com, com a toxicidade então uma última coisa que eu mudaria seria o fato de que eu gostaria de não ter hoje em dia necessidade do cenário feminino mas infelizmente ainda temos sim porque é, o machismo estrutural, ele é muito atuante, né, é, é, nesses é. exemplos que a gente foi citando ao longo, o fato de você se sentir competindo com outras mulheres. Eu acho que isso é uma coisa de matar, assim, era para vocês estarem todas juntas, na verdade, não era uma coisa para ser... E, e a gente tá, esse que é o ponto, uhum. existe espaço para todas as mulheres. Na teoria, uhum. existe, existe, claro que existe, esse é o ponto que a gente... Eu acho que até, eu, parte, eu, acho, tá? eu arrisco até dizer que falta, tá? é falta mulher no cenário falta e é por isso que, que é tão importante a gente ter essa, essa questão de representatividade de inspiração para que venham mais mulheres mas ao hum. mesmo tempo em que isso acontece vem uma empresa e fala não obrigado a gente já tem uma menina na, na bancada não obrigado eu quero hum. um cara então cria essa sensação péssima né de que a mulher tá buscando espaço em cima de outra mulher ou as custas de outra mulher é. Sabe, eu já já fui criticada por é, meninas de, da minha área, por ter tipo, ah, mas você pegou o emprego tal e eu tava, pô, fechando com eles e eles só queriam uma mulher. E tipo, a culpa não é minha, a culpa é do cara que ao invés de chamar as duas, chamou só uma, sabe? é fica uma, Exa uma sensação exatamente. Diferente. É terrível, é terrível, mas eu Sim. eu sei e eu quero que outras meninas saibam que a gente não tá competindo por, por espaço aqui a gente está competindo como todo mundo compete em mercado de trabalho uhum. se um trabalho existe ele vai ter claro alguém mais adequado para ele mas não é por a gente ser mulher você não precisa tirar o espaço de outra mulher muito pelo contrário quanto mais mulher tiver lá mais mulher vai ser chamada isso é notório nos últimos anos Sim. Assim como tem que incluir mais pessoas pretas, tem que incluir mais LGBTQIAP+. Não tem essa coisa de copa. É uma necessidade. Também, claro que... Pessoas com deficiência, tem... tem o caso do Machadinho, mas cadê as outras pessoas? Exato. A gente tem um, um número muito, muito baixo ainda de pessoas com deficiências em, em locais de expressão. Sim. Você vê o, o Machadinho, mas beleza. Cadê os outros? Cadê as outras PCDs com, com espaço? para mostrar o trabalho. A gente tem várias pessoas incríveis que fazem um conteúdo maneiríssimo, mas não, não tem a visibilidade, não tem o patrocínio. Então, é, isso tudo falta. Essas pessoas estão competindo? Existe uma vaga para a PCD? Não, claro que não. É muito mais jogo para as empresas coloca colocarem essas pessoas em lugares de expressão, inspirarem outras pessoas para entrarem nesse meio, seja de forma amadora, seja de forma uma, profissional. Mas isso, infelizmente, ainda é muito mal trabalhado por parte dessas iniciativas né sem dúvida nenhuma deixa eu pegar aqui mais alguns comentários a Bruna Boruchosas mandou para gente impossível você é o maior nome do cenário primeira opção chegaram teus fãs aqui em peso Sabrina Ferreira mandou eu tô percebendo um crescimento das vozes femininas na narração finalmente como você se sente fazendo parte deste movimento é maravilhoso eu, eu até mencionei que a gente teve esse campeonato recentemente que tinha mais mulher na bancada do que homem, era um campeonato misto. Isso uhum. me faz sentir assim, nossa, eu acho incrível, porque algo que eu ouvia muito no começo era, nossa, não aguento mulher narrando. Nossa, que saco, mulher narrando. Querido, agora você vai ter que ouvir mulher narrando, porque a gente está aqui, a gente faz o trabalho bem e a gente consegue a, a função, efetuar a função da, da forma adequada. Então se acostume, acostume seus ouvidos, porque você ainda vai ouvir muito, muito, muito. E é, é, é maravilhosa a sensação que a gente tem de, além disso, ter uma recepção boa. Porque eu realmente achava que toda recepção que eu teria seria ruim por eu ser mulher. Mas não é verdade. Eu tive já muito hate, tive muita... Sofri muito machismo de, e misoginia, os caras me mandando assim coisas tenebrosas, sabe? Mas, Sim. ao mesmo tempo, eu também senti muito carinho por parte do público. E esse é um público uhum. que, depois, quando veio uma outra menina narrar naquele mesmo canal, recepcionou ela bem. E eu fico feliz, uhum. eu fico feliz demais com isso. Uhum. Porque, olha, agora o público está preparado, agora eles sabem, eles sabem como tratar uma mulher. Olha que legal, eles sabem. Eles entenderam, porque a gente foi lá, educou, pegou pela mão. É, à, às sabe? vezes aparece o calvo do Campari, para reclamar que as mulheres estão oprimindo os homens. Ah, né? aparece é? Essas, esses lixos, assim, mas está é, melhorando. assim. Aos trancos e barrancos, mas está melhorando. O Leandro Wittner mandou... Como você se sente quando o jogo tem nível técnico mais baixo? Você acha mais fácil ou mais difícil fazer piadas nessa situação? Cheers, Wittner. Eu acho mais difícil... Uhum. É, eu acho que ele está se referindo a quando um jogo, por exemplo, é um nível amador. Uhum. Por exemplo, vamos fazer um campeonato de, de streamers, assim, não são pro players. Uhum. Se for algo cuja proposta seja de humor, vamos fazer um campeonato de streamer aqui, vamos chamar de campeonato dos ruins, sabe? Se essa é a pegada, bora fazer piada. Mas se não é essa a pegada, se é algo tipo vamos fazer um campeonato iniciante para galera que quer entrar no cenário então a pegada não é fazer não é fazer graça é justamente você incentivar aquelas pessoas então eu acho muito difícil fazer piada nessa, nessa situação mas ao mesmo tempo também Claro é um jogo mais difícil de você trabalhar porque como todo mundo que começa em tudo as pessoas não fazem com perfeição ninguém hum. começa sabendo se não precisava é. nem começar Você já tava lá na frente Pro pessoal iniciante, às vezes, é muito comum certos erros, certos, certas coisas que, que, às vezes, é até difícil você justificar na sua narração. Aí, você tem que falar, poxa, vacilou aqui, né? Mas você não vai falar, ah, ah lá, esse palhaço. Não dá, sabe? Então, acho que depende muito da, da proposta, realmente, da, da ocasião. Exatamente. Ness, gostei muito do papo. Não sei se tem alguma coisa que eu não abordei que você queria acrescentar. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você ia acrescentar? Acho que não, acho que foi tudo. Adorei também. Muito obrigada pela recepção, Imagina. por me ouvir. Eu sei que eu falo muito, desculpa aí pro pessoal. Não, fala, falou bem pra caramba, pelo contrário. É, uma coisa que eu ia te perguntar. É, você falou que sofreu ataques machistas, misoginia. Isso tem parado? E como é que você reage a isso? Porque eu imagino que quando você entrou no cenário, você não estava preparada pra isso. Nossa, eu estava preparada porque eu assistia muito a Babi. Eu estava preparada na teoria, na prática a gente nunca tá Quando aconteceu não. a primeira vez, eu chorei uns dois dias. Eu falei, nunca mais vou fazer isso, eu não quero mais, não quero passar por isso, não vou aguentar. É, da vez que aconteceu mais, que foi em agosto, essa esse campeonato que eu tive muita expressão, até no, no próprio Major também aconteceu bastante, eu realmente também achei que eu não ia dar conta. Hoje em dia, eu tenho me preocupado menos em ler o que falam, e mais em ouvir o feedback de pessoas especializadas. Porque se eu for olhar tudo que me mandam no Instagram, no Twitter, às vezes, tipo, nossa, a quantidade de, de fotos que eu tive que reportar pro, pro Instagram, porque era um conteúdo adulto vindo à toa na minha, uhum. na minha caixa de entrada, simplesmente porque eu fiz um campeonato que o cara achou que, tá lá, eu tava, sou mulher, então eu quero ver, sabe? Esse tipo uhum. de coisa acontece muito. E é algo que a gente tem que aprender a filtrar. Então, é um trabalho em construção que eu faço de aprender a filtrar isso eu, e separar. Tá faltando. Tá, tá, tá. As empresas te dão suporte quando acontece isso? Como é que funciona um pouco isso? E você muito pode da falar, claro. Entendi. Depende muito da empresa. Tem, tem canais, por exemplo, que eu trabalho que assim que aparece alguma coisa, eles já vão e tiram. Uhum. Já dão ban no cara, uhum. já reprimem, já falam no chat: olha só, galera, vamos respeitar. Uhum mas já aconteceu de eu fazer transmissão em canal que passou assim e ficou e ninguém fez nada e aí você tem que ficar ali convivendo com aquilo porque Sim. o cara vai achar que tá ótimo tá tudo maravilhoso mas atualmente vou te falar que eu tenho notado do ano passado para cá um comportamento bem melhor da galera eu acho que o pessoal tá realmente se acostumando com isso e estão começando a tratar tratar as meninas da forma um pouco mais adequada sabe eu tenho notado uma melhora muito grande nos últimos meses. Que sensacional isso, que é uma, é uma mudança que aponta aí para uma mudança estrutural. Ness, estou adorando o papo contigo, mas eu preciso seguir aqui mais um pouquinho. Obrigado, viu? E Bom, Valeu, bom trabalho e sucesso para ti. Vai. Valeu, um grande beijo. Tchau, tchau. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho, gente. Vamos continuar a live aqui só para a gente fechar. Eu quero agradecer muito ao Carlos Silva, ao Diego da L Silva Luiz ao Leonardo Bittner, a Sabrina Ferreira, ao Henrique, a Bruna, todo mundo que gosta da Ness, que acompanhou essa live. Deixa eu só dar as notícias aqui para a gente fechar bem a nossa live aqui. Seleção, seleção da Monique Alves, lá do Resident Evil Database, me deu uma entrevista muito bacana no mês passado, recomendo todos que vocês vejam. É, mas ela separou aqui algumas notícias bacanas lá do Canaltech, do IGN Brasil. Vamos vendo aqui para vocês poderem acompanhar. Vamos começar aqui com uma notícia lá, do Resident Evil Database, o Chainsaw Demo de Resident Evil 4 Remake é revelado. Durante o evento Capcom Spotlight, que apresentou diversas novidades dos jogos da empresa, entre eles o Resident Evil 4 Remake, foi revelada a demo do game. Com o título de Chainsaw Demo, é possível conferir os minutos iniciais de Leon S. Kennedy no Pueblo para enfrentar os primeiros granados e o infame Doutor Salvador. E o mais legal, a demo já veio com dublagem em português do Brasil, revelando o retorno de Felipe Griman como a voz do Leon. Griman já tinha dublado o personagem nas animações de Resident Evil Degen Degeneração e Condenação. Abaixo tem o vídeo da cobertura completa do evento lá do Resident Evil Database e muitas coisas bacanas. Tem o release oficial também da, da Capcom Brasil. Foi uma demo que nós comentamos e resenhamos lá no Drops de Jogos. Está lá no programa Drops Debate então eu recomendo que vocês vejam, tem muito conteúdo bacana. E acompanhem também a Monique lá no The Last of Us Database, vocês estão vendo aí na tela, é o projeto que ela e a Alice Monstrinho estavam tocando enquanto rolou é, a série é, da HBO Max. Vamos então agora seguir, gente, para a resenha que eu fiz do último episódio lá do The Last of Us, eu não vou ler a resenha, é, mas para mim foi o fim de uma obra-prima aí da HBO, Uh, e eu não vou ler muito porque eu acho que teve muita gente que não assistiu também os episódios. Então, recomendo que vocês vejam a série e cliquem aqui no link para vocês acompanharem depois as notícias que a gente tem postado aí no Drops de Jogos. A resenha tem spoilers, então se você não assistiu o capítulo, a gente não recomenda que vocês vejam. Aliás, vocês podem apoiar o Drops de Jogos também no Pix, que é no Drops de Jogos... Tudo junto, arroba gmail.com, você manda lá a sua doação e a gente agradece muito pelo nosso trabalho. E nós também temos um financiamento coletivo no Padrim, que ajuda a pagar o meu salário e do nosso editor de conteúdo, CalTóquio, é, que é no padrim.com.br. É um valor mensal que você colabora. Muitos desenvolvedores de jogos nacionais fazem essa contribuição isso é muito necessário. Obrigado aí, Sabrina Ferreira. Acho sensacional que aqui as mulheres dos esportes têm espaço e protagonismo. Parabéns. Parabéns para você, minha querida, que me ajuda aqui a organizar e agendar essas lives, eu estou super aberto às sugestões e tem sido muito bacana essa parceria. Vamos então para uma notícia aqui do site Combo Infinito, a Nauri Dog já decidiu o seu próximo jogo, mas não confirmou se é The Last of Us Parte 3, já se passou algum tempo desde o último lançamento da Naughty Dog, já que The Last of Us Parte 2 estreou há cerca de três anos, em junho de 2020. Desde então, o estúdio que trabalhou em Uncharted The Legacy of Thieves Collection e um remake completo de The Last of Us original, mas os jogadores ainda não viram um título totalmente novo em desenvolvimento, embora a mesma venha trabalhando em um multiplayer autônomo de The Last of Us. Embora a Naughty Dog ainda não tenha revelado seu próximo grande jogo, durante um podcast sobre a série da HBO com o Funny, Neil Druckmann, o co-presidente do estúdio, confirmou que o próximo grande jogo da companhia já foi decidido, mas não confirmou se é The Last of Us Part 3 ou outra saga famosa ou um projeto totalmente inédito. Sei que os fãs querem muito The Last of Us Part 3, escuto isso o tempo todo e tudo que posso dizer é que já estamos trabalhando num próximo projeto. Já tomamos a decisão, não posso dizer o que é, mas o processo pelo qual passamos, que leva em consideração diversas coisas e pegamos o que nos deixava mais animado Então é uma notícia aí da videogame Chronicle que o combo infinito traduziu e é muito bacana para vocês acompanharem teve também uma notícia aqui do Canaltech aliás o Drops de jogos foi júri lá do prêmio Canaltech e a gente agradece lá foi uma festa muito bacana para a gente poder acompanhar sem revelar detalhes a Nintendo promete surpreender com o Switch 2 em seu sétimo ano de mercado, a Nintendo Switch continua entregando números expressivos de vendas, mas os fãs da própria companhia japonesa já estão de olho no futuro. Em entrevista à Associated Press, o diretor de operações da Nintendo of America, o Doug Bowser, o nome dele é maravilhoso, disse que embora não tenha nada a anunciar, a empresa está confiante que vai surpreender com a próxima plataforma. Estamos entrando em territórios não desbravados pela plataforma, afirmou Bowser, o executivo disse que a companhia está otimista com os números que o primeiro modelo do Switch segue atingindo. É animador ver que a demanda continua por aí. Alcançando a marca de 122,5 milhões de unidades vendidas em 2022, o Nintendo Switch ocupa o terceiro console mais vendido da história, atrás apenas do PlayStation 2 e do Nintendo DS. A companhia lançou recentemente uma nova edição do console para celebrar o Dia do Mario, dia 10 de março, data que em inglês se escreve Mario lembrando o nome do personagem. Além disso, o novo modelo da versão OLED, inspirado em The Legend of Zelda Tears of Kingdom, está previsto para os próximos meses. Muito bacana essa notícia aqui, para a gente ficar por dentro. Uh, vamos ver aqui notícias da E3 lá no IGN, que inclusive teve um evento aí próprio deles. IGN do, é, E3 2023. Datas dos showcases digitais são anunciadas, mas participantes de grandes estúdios continuam incertas. O novo organizador da E3, a Pop, revelou alguns planos para o componente digital do evento neste ano, mas ainda não temos uma ideia clara de quais desenvolvedoras e publishers estão a bordo. A semana digital da E3 2023 está marcada para começar no domingo, dia 11 de junho, e incluirá o Showcases Online como a PC Game Show, a Future Games Shows, a Read Pop também diz que eventos e participantes serão anunciados nas próximas semanas. O Xbox também fará um showcase digital com Starfield, que acontecerá na mesma data, em 11 de junho. Há três meses antes do evento, a programação da E3 ainda não está muito clara. O anúncio dizia simplesmente estúdios AA, e diz queridinhas e empresas de tecnologia serão anunciadas antes da exposição. No mês passado, o IGN informou que Xbox, Nintendo e Playstation não farão parte da E3 2023. A Nintendo, posteriormente, confirmou que não faria parte do evento, enquanto a Xbox apresentará um showcase própria que coincide aproximadamente com a E3. A Ubisoft, por outro lado, disse que terá muita coisa para mostrar no evento. Não sabemos se a empresa realizará uma coletiva de imprensa ou uma apresentação em vídeo da Ubisoft Forward, ou qual será a presença da Ubisoft no salão do show. Tá voltando para o formato presencial, embora tenha algumas baixas aí, mas a E3, que é o evento de games mais relevante do mundo, tá de volta. E a gente vai seguir aqui acompanhando todas as principais notícias. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma entrevista incrível, foram notícias muito bacanas. E a gente vai continuar abordando todos esses principais assuntos. E da longe Próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.